No banheiro Meu Deus, quem tá rolando esse banheiro, cara? Pelo amor de Jesus Eu fui, eu fui Acabou, acabou